Olá, sou a professora Renata e junto com ênfase educacional você está acompanhando o projeto Descomplica Professor. Nesse vídeo nós vamos falar sobre como escrever sobre o desenvolvimento afetivo das crianças nos pareceres descritivos. Mas antes de começar o nosso conteúdo, eu gostaria de dizer que você pode fazer parte da maior comunidade de professores de educação infantil do Brasil. Para isso você só precisa se inscrever aqui no nosso canal, é bem rápido e fácil. Se você ainda não se inscreveu, faça sua inscrição agora e ative o sininho de notificações para receber todas as nossas novidades em primeira mão. E agora que você já sabe como fazer parte da nossa comunidade, vamos ao conteúdo. O desenvolvimento afetivo da criança envolve os sentimentos, as reações e como a criança reage ao mundo por meio dessas influências. Quando usamos o termo afetivo, temos a tendência de pensar em sentimentos, preferências das crianças. Mas é muito mais do que isso. É preciso que a gente pense como esses sentimentos variados fazem parte das ações e das reações das crianças. A grande dificuldade ao tratar da afetividade como ponto principal para avaliar as crianças é assumir a relação subjetiva das crianças e os sentimentos que influenciam as ações delas. Isso é óbvio. Mas ninguém é capaz de saber exatamente o que, que outra pessoa pensa, sente e elabora. Portanto, precisamos pensar em avaliar situações objetivas em que as crianças demonstram, como consequência de possíveis sentimentos, algumas ações. Parece complicado, mas não é tanto não. Por exemplo, quando está chovendo e uma criança começa a chorar logo depois de se assustar com o barulho de um trovão. É muito possível que essa criança tenha sentido medo e a reação que ela teve foi a de chorar, como consequência desse sentimento. Ou quando, em uma disputa por um objeto, uma criança, ao perder o brinquedo que ela estava brincando, morde, empurra ou bate na criança que lhe tomou o brinquedo. Possivelmente, depois de sentir uma certa raiva, a reação da criança foi a de bater. Por isso, é preciso se atentar para como a gente registra essas situações. E as regras de ouro para avaliar o desenvolvimento afetivo são não generalize. E por mais óbvio que pareça, jamais sejam positivos sobre os sentimentos das crianças, mesmo que você tenha certeza que ela está com raiva, medo, satisfação, tranquilidade. Para não definir questões subjetivas das crianças, use termos como demonstrou, aparentou, possivelmente por conta de um sentimento ela teve tal reação. Isso vai dar para você, professora ou professora, a possibilidade de demonstrar que percebeu que a criança foi afetada por um sentimento e por consequência disso, teve uma reação. E depois de registrar os possíveis sentimentos das crianças, explique as ações que resultaram desse sentimento. Por último, você vai perceber se a criança reconhece seu corpo como a casa de seus sentimentos e se ela cuida dele. Como são as práticas das crianças em relação à sua autonomia. E a gente vai dar um exemplo bem interessante para exemplificar, obviamente. Principalmente em bebês e crianças bem pequenas, existe a mordida. E nem sempre as situações em que isso acontece, existe algo que afetou a criança, ela não tem nenhum tipo de afetação, ela simplesmente foi lá e nha, que mordeu o amigo. E essa situação demonstra o porquê é imprescindível não ser impositivo em relação aos sentimentos das crianças, pois às vezes não temos como julgar o que levou a criança a ter determinadas atitudes. O que sabemos? é que a mordida para bebês e crianças bem pequenas tem relação tanto a demonstrações de afinidade, amor e carinho, quanto a defesas, disputas, raiva e irritação. E nem sempre existe um gatilho para qualquer dessas possibilidades. Mesmo sem nenhum tipo de situação específica e sem demonstrar euforia ou irritação, isso pode acontecer. Então o Pedro pode ir lá e morder o Paulo. A sequência da escrita é perceber uma situação que gerou um sentimento, falar do possível sentimento, sem registrá-lo como se você, professor ou professora, pudesse saber exatamente qual é. Em seguida, você vai explicar as consequências dessa afetação. Quer saber mais sobre o que é e como perceber as questões afetivas para realizar o parecer descritivo na educação infantil? Ou sobre o desenvolvimento infantil? Escreve aqui embaixo um comentário ou faça uma pergunta. E se você ainda não conhece os nossos cursos, toda semana temos ofertas diferentes de formação de professores na área da Educação Infantil. Confere a promoção dessa semana aqui na descrição. Nos siga também na nossa página do Facebook e do Instagram. Todos os links estão aqui na descrição. Junte-se a nós! E qualquer dúvida, a nossa equipe está à sua disposição. Até o próximo vídeo!